Olá! E hoje estamos aqui para como você para dizer como vocês conseguiram o passarinho do Twitter, mais ou menos assim, tá? É tipo aquele negocinho de ombro, só que grátis. Muitas pessoas muitas pessoas pensam, muitas pessoas pensam que isso daí vai lá no catálogo lá na loja do jogo. Tipo lá no catálogo, tipo aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu abrir o robô. Tipo aqui, ó. Tipo na loja de avatares. pessoa pensa que aparece lá, mas não aparece. É tipo só num código aí, tipo, tem umas pessoas que eu conheço que queria muito ter esse passarinho. Tipo, ele foi removido da loja faz tempo, então agora ele precisa de código para consegui-lo. Aí a gente vai você, a gente o link pra você, o link vai estar na descrição do vídeo aqui para como vocês conseguirem e aí, vocês vão. Aí, vou colocar aqui, ó. Promocodes. Aqui, ó. Vocês vão aqui, ó. Aí vai estar tá aqui, ó. Aqui o é negócio. E vai. Aí vai estar tá aqui o um negócio pra você colocar um código. Vocês colocam o um código Twitter. Então, isso daqui é o código. Tá? É tipo, é, vai deixar aqui na descrição também Tá, então a gente vai resgatar Promo código sucesso Código promissional resgatado com sucesso Agora bora lá do nosso avatar É galera, usa esse negócio aqui só pra, só pra deixar mais bonitinho lá meu avatar no Aqui ó, o passarinho diz Vamos equipar que do fofinho aqui, gente eu tô com qualquer roupa, tá, galera? que eu como eu jogo a Royale, eu não tô nem aí. Eu coloco qualquer roupa. Só troco. Tá pegando. O passarinho deveria ficar mais vivo que voando, que é um pássaro. Nossa. Ele tá dando a minha cabeça. Vou colocar a cabeça urbana aqui. Nossa, galera. Vocês têm que ver essa cabecinha vou colocar um negócio, é um rosto, que é um rosto que todo mundo vai rir, não, esse daí rir, <risos> eu gosto de fazer as pessoas rir. <risos> Bom <risos> tentar. O vídeo era pra como conseguir o passarinho, né, gente? Mas meio que virou um meme do passarinho. Me dá cabecinha. Gente, e E aqui, ó, peraí, deixa eu virar um pouquinho aqui. Ó, ó, ó, ó. ó tem que colocar uma cabeça bonita. Bora. Ah, galera, tem uma coisa aqui que eu queria muito falar pra vocês. É. Coloca. Você sabe? Aqui, ó. Vou deixar essa boneca linda, tá, gente? Tá, eu vou deixar linda, tá? Eu vou deixar maravilhosa não, pode, não precisa se preocupar, tá? Minha boneca tá super bem Ela, ela tá parecendo um, Uma Uma doida É, realmente uma doida <risos> Parece uma linda de torcida bicha feia do caramba Menina, você precisa fazer uma Cabeçuride <risos> Cabeçuride e pessoal, foi esse que vocês tem gostado. Até a próxima. Fui. Beijo da. da Mulher Urbana.